Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre o escritório. Um vídeo simples, curtinho, deve ter uns 3 minutos. Eu vou subir para o YouTube agora, mas o que eu vou fazer aqui é gravar minha tela para você ver como é que eu faço para subir um vídeo. Tá? São várias estratégias, mas você consegue fazer umas poucas mudanças e, assim, e seu vídeo ser muito mais visualizado. Tá? Com pequenas mudanças na hora de subir o um vídeo, de upar o um vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Estou aqui no meu canal, não é muita coisa, mas a gente sabe que é uma construção. É questão de, daqui a um tempo, eu vou ter mais vídeos, eu vou aumentar a quantidade de visualizações e o, e o YouTube começa a indicar. Existe todo um planejamento para isso. Então, assim, o primeiro vídeo, provavelmente você não vai ter muita visualização. Vai ficar aí, ó, esses aqui foram há pouco tempo. Eu ainda tem poucos inscritos, poucos seguidores. Mas assim ó, 2, 4 Isso aqui é bom, eu estou fazendo documental isso aqui, porque daqui a um tempo se vão olhar esse vídeo aqui e vão falar: Caraca, olha só, o cara tinha 2, 4 visualizações quando postava um vídeo. E isso vai fortalecer vocês, porque com certeza eu comecei esse meu trabalho dele ter um mês. E com certeza daqui a 4, 5, 6 meses isso vai ter crescido absurdamente. Então, vamos lá. Eu sei que agora estou até nervoso de ver, mas vamos lá, vamos gravar. Para upar o vídeo, você tem que ter seu canal já mostrar seu canal de forma que, assim, que você sabe que vai ser ali onde você vai construir seu negócio. Bom, vamos criar um vídeo. Agora está tendo uma, uma, uma mudança né, de, de plataforma, mas eu prefiro a plataforma antiga, porque eu tenho algumas extensões que só funcionam nela aqui. Tá, então vamos lá. Vamos selecionar o vídeo. Essa parte aqui é fundamental. Antes de gravar o próprio vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer... Você tem que fazer a pesquisa de palavras-chave. Eu já fiz, mas eu vou fazer tudo isso de novo, tá? O vídeo está gravado já. Ele está aqui, ó. Vídeo de escritório de São Isso foi o que eu tinha feito. Então, vamos até abrir uma outra janela aqui. Vamos ver se ele vai... Antes de você começar a gravar o vídeo, você tem que saber qual é o título do seu... Primeira coisa, saber o título e construir a, a thumbnail. O ideal é que você faça isso? Vamos lá. Vamos abrir Com a... a... Ctrl-Shift-N. Abrir uma... Uma aba avulsa. Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó. Nova janela anônima, tá? Se você clicar aqui, acontece a mesma coisa. Ou então, Ctrl Shift N. Então, vamos lá no Google. Vamos lá. Como? Aqui vai se comportar diferente. Editar. PDF não. Vídeos. Do YouTube. Ou para? Vamos ver. para o YouTube, aqui seria bom comparar o volume de buscas para como editar vídeos com, como editar vídeos para o YouTube e a palavra indicada por ele, que provavelmente vai ter mais busca apesar de não ser o usual, como editar vídeos do YouTube. Então vamos lá, e vamos aqui no YouTube também, porque assim não vai ter influência do que nas nossas buscas anteriores: como editar vídeos pelo celular, vídeos para YouTube. Aqui já está, já está com para. Então, ó, o YouTube, ele botou aqui, ó. aqui foi o Google, e aqui foi o YouTube. Vamos voltar lá, como editar vídeos, para YouTube, para YouTube no PC, pelo PC, tá, vamos lá no de novo, Vamos colocar essas palavras-chave aqui. Como editar vídeos para YouTube. Vamos ver se vai aparecer. A vontade de fazer busca aqui na, nessa janela anônima é que você não sofre influência dos seus cookies, né? Nada que esteja gravado, que você pesquisou durante o dia. Porque antes de começar aqui, eu já tinha feito algumas pesquisas. Ontem eu gravei um vídeo. Vamos ver se tem muita coisa ou não. 480. Existe uma regra que fala que se você para o YouTube, ainda tem mais. Então vamos fazer esse para o YouTube. Existe uma regra que defende que você... Eu usei as palavras de calda longa, mas você tem que sentir. O que, que o YouTube está para, diz... Para YouTube no celular, para YouTube, não tem para o aqui não, para o Instagram tem. Como a gente está tá fazendo vídeo para o YouTube mesmo, deixa eu ver se vai botar para... Ó, para YouTube, para YouTube no celular, para YouTube no PC, ele não está botando para o YouTube. Então vamos fazer o assim, seguinte, vamos pegar para o YouTube, vamos pegar esse primeiro aqui. Para YouTube, o volume está 480 buscas. E quando a gente bota o YouTube para o YouTube, provavelmente a nossa palavra vai ficar bem próxima. Como editar vídeos para YouTube. 320. Vamos lá, vamos usar essa palavra-chave então. Então, por que eu fiz isso? Antes de tudo. Porque agora que a gente vai importar e fazer o upload, o vídeo é esse aqui. Ah. Tá? É, ó, mp4. Só que eu tenho que renomear ele, como estar vídeos para o YouTube. Por quê? Porque o, o, o YouTube, quando só subindo um vídeo, ele não sabe o que é aquilo livro. Existem ferramentas que fazem leitura que faz a transcrição. Mas a melhor forma de você dizer para o YouTube o que é, facilitar o caminho dele, é colocar isso. Melhor do que você botar um arquivo que não tem nada nada com nada, entendeu? Vídeo Léo que é vídeo legal, então assim, é para ele como editar vídeo para o YouTube, você já está sinalizando para ele que isso é fundamental outra ferramenta aqui que eu, que eu uso que é fundamental vou em propriedades nos detalhes e coloco aqui ó. o que eu vou fazer aqui também é o seguinte tá? vamos editar vídeo para o YouTube eu posso botar na parte de tags aqui também só que Vamos fazer o seguinte. Cadê? É. Essa aqui foi a primeira tela, não. A gente aqui ó, viu? Como editar vídeos? O nosso vai ser no PC. Então, eu abro a janela aqui. como editar vídeos aí eu boto embaixo pelo celular pelo youtube pelo celular eu não vou usar não no pc para youtube no iphone online online pelo pc ah, esses aqui foram alguns que bom que ele deixou, porque às vezes ele não deixa nem o... E vamos no YouTube, como editar vídeos. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Ah, ele cai. Para o YouTube, para o YouTube No PC. No PC. No YouTube, aquele que a gente tinha visto, né, que não faz muito sentido. No... Por que eu estou fazendo isso, YouTube? Porque eu estou pegando as palavras-chave sugeridas pelo Google. Então, a chance de alguém. Pelo Kim Master, pelo Free... Essa parte está pronta. Vamos fazer... Vamos fazer agora que subir o vídeo em si. Tá? Ah, só mais uma coisa. Realmente já trabalhou. Tem que fazer um checklist. Esse arquivo que eu acabei de exportar... Pronto, tá aqui, ó. Minha pastinha tá aqui. Eu, essa aqui é a imagem, tá? É, eu vou botar dire, botão direito. Propriedades. E eu vou colocar também a mesma coisa. Eu vou colocar também... É, aqui, ó. O nome do vídeo já tá... E nos detalhes... Como estar para pro YouTube... Como estar para pro YouTube... Aqui, ó... Nesse caso aqui, ele pede, se não me engano, ponto e vírgula... Bota as estrelinhas aqui, sempre cai... você Tem que botar de novo... Bota de novo aqui... Com a estrelinha, dá um apply... Vai demorar um pouquinho também... Ó. Ok, então agora o, o Google, então agora o YouTube já sabe quando você carregar a imagem, quando carregar o vídeo, o que, de que se trata aquilo ali, tá bom? Então vamos subir, finalmente. Carregando. Então vamos para ação agora, agora é a parte legal. Não vou ter em pasta separada, mas tudo bem. Vamos lá, então vem aqui e vou subir o. Vou subir o vídeo. Vai carregar. Enquanto está carregando, aí vem a parte divertida. Agora é a parte que mais gosto. Depois de fazer o vídeo, lógico. Que vira como se fosse um jogo. Então a gente já sabe aqui que o título vai ser como editar vídeo vídeos para o YouTube. Atenção aos detalhes, não bota tudo com maiúscula não. Porque o, o você acha que vai chamar mais atenção, mas o YouTube não dá tanta força para isso. Outra coisa muito importante: tem uma ferramentinha aqui ó, que é essa aqui, ó, o aqui Vision for, uh, for YouTube. É uma extensão do Google. O meu já está instalado. Você vai lá e coloca no, no Google aqui: ó, extensão, extensão, vídeo aqui. Vamos ver se ele já vai aparecer direto. A extensão está aqui. Ó. Nas suas extensões, é esse IK aqui. Remover do Google, não vou remover, obviamente. Mas ela realmente é uma extensão muito bacana. E que cria uma diferenciação. Tá? Se você está querendo crescer nesse negócio, isso aqui é algo que vai te ajudar bastante. Então, você pode instalar essa extensão. Eu vou te mostrar como é que ela funciona aqui agora. Tá. instala, depois você vai lá e se valida para ele pede validação do seu e-mail para confirmação tá, como editar vídeo para o YouTube quando eu vou subir no vídeo tá vendo, tá vendo 8% aqui ele vai aparecendo aqui embaixo uma pontuação de acordo com o que que, o que, que meu vídeo tem é, de pontuação em relação ao YouTube Ó, vamos subir a miniatura aqui também miniatura personalizada você reparou aqui, ó, que tá com zero, tá? Mas por quê? Porque tá tudo zerado, não botei nenhuma informação ainda. Então eu só venho... Deixa eu pegar aqui na pasta. Só venho na pasta errada. Está tá aqui, Está Cadê? Tá, carrega... tá subindo. Então tá. A, a sua thumbnail, eu salvei uma parecida, já estou salvando esse fundo aí amarelo e tudo mais, mas você pode criar sua identidade. E também você pode muito bem é, criar, tira, cada vez que você for fazer uma, você tirar uma nova foto do rosto, você botar uma fonte diferente, botar um fundo diferente é com você. Eu faço isso para criar identidade, para ganhar agilidade mesmo, tá? Mas assim, de vez em quando, o que eu faço? Eu pego uma foto, mudo o fundo, eu vou mudando para não ficar nada muito é, normal, e assim, que aí pode chegar em algum momento, pode atrapalhar. Olha só. Cada vez que eu pego uma palavra-chave aqui, ó, e boto aqui, ó, como editar vídeo para o YouTube, tá? Tá vendo? Eu já tem aqui que puxa do meu canal a minha individual, que isso aqui serve para você quando terminar um vídeo. E essa aqui é a, é a tag única. Tá? Você cria uma para você de qualquer forma. Vai em qualquer lugar, digita algum código, pode ser 6, 7, 8, 10 caracteres para que sempre que você fizer seu vídeo, você bota isso no canal, ele vai aparecer para que quando termine um vídeo, ele identifique que todos aqueles vídeos que tem essa tag ele pode colocar na sequência, então é algo que vai aumentar a retenção no seu canal. Tá, então vamos lá, vamos botar aqui, ó. vamos lá, vamos ver, botei aqui, ó. cadê, ó, 5.8, tá. Ah, mas isso aí é do YouTube? Não, isso aqui é uma extensão que ajuda a calcular. Deixa eu puxar aqui para baixo para poder ficar fácil de ver, depois a gente vai lá para cima. Só para você ver como é que funciona. Vou fazer de um, de um em um aqui, não vou nem tirando um não. Então vamos botar mais uma. 6.4. Editar vídeos. Isso aqui vai te auxiliar a saber se você está no caminho certo. Porque às vezes você bota uma tag ou outra, que não, muda, não muda nada. 9.6. Por que que tá mudando? Celular. Porque eu fiz aquela pesquisa prévia. Se você sair colocando aleatório, pode ser que às vezes você coloque uma palavra que não serve para nada. E às vezes você acha que não serve para nada. E ele faz sugestões aqui também, ó. Engenharia online, marketing digital. Como é esse assunto? Vamos botar aqui. Essa aqui é a pontuação que ele tem no volume de palavra-chave. Então, às vezes ele faz umas indicações muito boas aqui. Vamos ver se ele vai aumentar aqui, ó. Botei marketing digital. nesse caso especificamente eu não acrescentou em nada. Por quê? Porque meu vídeo, ó, como ganhar dinheiro online. Dependendo do, no... essas duas não jantaram nada, mas, ó, jantou assim, ganhar dinheiro online, foi para 11. Vamos lá que depois a gente mexe. Como editar tarde, agora vem aqui, ó, que foi aquela parte que eu comecei a botar só o resumo. celular, não vou usar porque nesse caso aqui não é o objetivo do vídeo. Mas você poderia, se fosse para celular, usar. Subiu, tá vendo? Eu posso muito bem colar, e colar só estou fazendo isso para você entender. Tá? Eu podia ter pego isso aqui e ter colado de uma vez só, só separar por vírgula. o YouTube. A gente tem um limite de 500 palavras Depois a gente pode vir até mexer uma coisa ou outra tá subindo lá, 23, tá vendo? aí você bota qualquer palavra, ou bota pouca tá, então ó, como a gente tá vindo para o YouTube aqui pra fortalecer eu posso colocar ah, vamos lá, vamos rearrumar re re aqui deixa eu ver se vai diminuir eu posso reorganizar também Vou botar aqui Cantasia, que é o nome do programa porque vai que alguém está procurando Cantasia 8, que não está com tanta Cantasia Studio, Cantasia Studio, o Cantasia Studio 8 e 9 são muito parecidos. Eu vou botar o mob, porque às vezes a pessoa procurando, mas ela tem instalado o outro. Foi para 25, tá vendo? Então ó. Cantasia Studio 9 está sendo mais procurado que o 8 As próximas, inclusive Eu vou instalar o Provavelmente esse 8 Outra coisa que eu vou fazer aqui, como a vídeos para o YouTube Vamos botar Cantasia Estúdio Passo a passo Tá, ele tem aqui ó, 61, vai até 70 caracteres Normalmente que você vai usar Vou botar 63, tá? deixa eu botar passo a passo aqui, ó. Às vezes cantar estúdio 9, passo a passo para 26. Não sei se já estava jogando. Reparei tutorial e vai acabar aqui ó. Pronto, tá bom. Já 28.2. Tutorial e que mais que eu boto? YouTube. Se o YouTube é bem chamado, e o também aqui que vem o pulo do gato, você vai escrever um texto que fale sobre isso. Tá, vamos lá, vamos pegar outra ferramenta aqui. Evernote, o Evernote é uma ferramenta que eu boto para poder me botar de suporte. Que qualquer lugar que eu estou, eu estou com todos os meus atalhos ali. Tem gente que usa o Google, o Google Drive, tem gente que usa o bloco de notas. Eu, particularmente, uso o Evernote. Por quê? Porque eu estou conectado à internet, é fácil de buscar e assim, é como se fosse meu, meu papelzinho. E, tudo que eu sei hoje, eu aprendi estudando muita coisa, mas assim, a, a, como eu comecei, o pessoal que é iniciante fica muito perdido né, com essa informação. E eu indico um curso, que é um curso que ajuda muito nesse início, que pega a pessoa do zero, passo a passo, como é que ela começa e como é que ela consegue chegar até se tornar um afiliado de sucesso. Tá, então eu boto aqui nos meus vídeos, eu boto a, uma, um carimbozinho que tem as, as informações que eu preciso passar. No caso aqui, o curso que eu estou que eu mostrando ali embaixo, que, que eu, sim, eu indicaria totalmente você fazer para poder não começar a ficar perdido. Ah, mas como é, que, como é que eu faço isso? Como é que você sabe isso tudo? Gente, eu estou começando, estou engatinhando no marketing digital. Mas eu botaria aqui, ó, os meus links. O que, que é isso? Para baixar meu e-book, meu site, né, meu blog, um vídeo que eu tenho que eu promovo sempre, que é um aulão aqui é para começar, o Twitter também, minhas redes sociais, o Facebook, que eu tenho uma, uma fanpage. É, é importante você promover aqui também esse vídeo, ou seja, o YouTube gosta quando você promove o vídeo que você está acabando de fazer, né? Compartilhe esse vídeo, tá? Então aqui, o meu link de afiliado eu não vou botar aqui, eu vou botar colado no título. Por quê? Porque eu, eu quero que ele fique em evidência. Aí boto assim, o importante também é ficar tudo organizadinho, tá vendo aqui? Compartilhe e vou botar de novo aqui embaixo ver a pessoa correta lá embaixo para ver alguma informação. Aqui chega nessa hora e ele para de, para de mexer, né? porque está com bastante informação. Mas eu vou analisar agora no Google como editar vídeo no Camtasia. Okay, mesmo. Esse aqui já é antigo, mas está em primeira colocada. Então, se ele está em primeira colocada, é porque a informação dele é boa. Está bem dividido o assunto, está falando sobre a quantidade de palavras-chave que estão ali. Olha, eu estudos um software conhecido por mim. Ah. Vamos para o bloco de notas. Esse, isso aqui tudo não é copiar e colar. Eu vou aproveitar e... Passo 3. Tá, isso aqui já ajuda. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se por acaso mexeu. 28. É, chega uma hora que ele começa a não mais. Aqui também tem outras informações de contagem de palavra-chave, tá vendo? Isso aqui é o seguinte. Quando você publica, você tem, você tem essa contagem. Mas você também tem aqui a contagem de palavras-chave. O que, é que eu faço? Minhas palavras-chave estão aqui. Essa ferramentinha. Eu vou pegar, copiar minhas palavras-chave. Vou colocar no texto. Por isso que eu falei, né? E vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a dica de ouro. As palavras-chave todas estão aqui. Eu vou tirar, obviamente, a minha tag única. YouTube. Aí eu vou começar a escrever... Usando as palavras-chave para ter certeza, vamos lá. Quer fazer vídeos para Youtube, mas não sabe como editar vídeos para youtube vou botar a dúvida aqui por que, que eu tô fazendo isso para ter certeza deixa eu até botar aqui assim ó. as palavras estão aqui que eu vou eliminando depois eu substituo isso então já botei youtube já botei isso aqui ó. como digitar vídeo para youtube Eu é vou botar na ordem tá Esse vídeo é perfeito para você, aprenda como editar vídeos para o YouTube, eu podia colocar inclusive passo a passo agora aqui ó, vamos botar, depois eu repito. Em um tutorial passo a passo. Já botei as duas lá de baixo. Se precisar, já tem. Em um tutorial passo a passo. E aprenda de forma rápida e prática como editar. Editar seus... O estúdio Studio... Gente, hoje é sexta-feira à noite, são 9h40 da noite. É... Ao invés de sair, eu estou aqui produzindo vídeo para vocês, então, ó, pelo menos, deixa um like ali, se inscreve no canal, tá? Para poder estar tá sempre acompanhando e recebendo nossos vídeos. Eu tô assim, tudo que eu estou estudando, na velocidade que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês. Tá? Eu queria passar mais, mas assim é o tempo abre Eu trabalhar, fazer o que tem que ser feito E realmente ainda postar o que eu aprendi Isso é uma forma que eu Que eu, que eu entendi Que é boa de eu fixar, porque se eu só aprendo E, e não boto em prática Nem ensino, então assim, eu, eu aprendo Eu boto em prática e eu ensino Entendeu? Então tem que arranjar tempo para tudo isso Então, por favor, deixa o, deixa o seu like aí tá? Fortalece aí o, o tio Léo. Então vamos lá neste neste passo a passo neste tutorial passo a passo você tem todas as ferramentas para se tornar um Youtuber e sucesso pronto. Aqui ó, ver se você repara, tudo que tá em vermelhinho são palavras-chave que ele identificou. Tá, então vamos ver se aumentou a contagem aqui: a contagem de tags 5 de 5 volume de dor. Aqui é o seguinte: isso aqui, quando, quando as tags são a palavra-chave na descrição, são cinco palavras-chave. Quando você consegue achar a palavra-chave também, ela vai marcar aqui de azulzinho quando você acha palavras-chave que estão ranqueadas, tá? Nem sempre você consegue. Deixa eu ver se eu consigo botar uma aqui. É... Vídeos como editar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não. Isso aqui de cima também, ó, o que não tem peso, pode trazer aqui para baixo, tá? Por quê? Porque é mais importante eu falar sobre o YouTube do que eu falar sobre o meu, o meu site. Isso aqui é como empreender online, é o meu blog. Então, assim, vem aqui. Então tá, é, o tutorial eu vou botar na frente de passo a passo. Isso aqui ó, isso aqui influencia na leitura do Google. Como eu escrevi ao contrário, eu estou invertendo aqui. Tá? Outra coisa, que se eu botar uma maçaroca assim de, de tag, pode ser que o, o o YouTube interprete mal. Então eu evito de botar. Mas eu posso botar aqui ó, algumas coisas aqui no fundo. Só para poder repetir, o que é bom repetir um pouquinho mais, de... então bota separado por vírgula, vou botar as principais. Aqui é mais ou menos repetindo o que eu estava fazendo ali. Como aqui tem uma sequência muito grande de como editar, como editar, eu vou tirar. Que não é legal marketing digital, não sei porque pulou, subiu ó, tá vendo, Ele tá marcando como palavra-chave o, o Google é inteligente o suficiente para ver aqui se você está tentando burlar ou não entendeu então por isso que a gente vê se... está tá parado aqui no 28 mas quando eu vou salvar às vezes acontece dele dele aparecer ali, mas depois eu volto na edição, tá? Outra coisa que é interessante, adiciona a playlist. Eu já tem a playlist aqui, ó. YouTube. Isso aí tá faz... gente está fazendo o que eu faço e que está gerando resultado, está ficando ficando bem ranqueado. É, eu não botei cantase aqui. Como começar na arte digital. Tá bom três. Mais que três eu não gosto de botar não. Eu posso botar Cantase aqui, ó, criar uma nova. fantasia Eu vou criar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Cantasia, vídeos e o YouTube. Tá bom. Aqui chega uma hora que ele para de marcar. Lista, 1 um de 9. Tá vendo? Ele tirou, então deixa eu acho que eu botei muito. Deixa eu ver se ele vai voltar para dois aqui. Ó. Dois. Então ó, só uma playlist. Tá vendo? A ferramenta ela vai te dizendo o que, que você pode trabalhar. Então eu, tô, eu posso tá, eu tô 28 de 50, que tá razoável. 5 de 5. O que está faltando aqui que vocês não estão vendo é justamente vídeos como editar. É, Cantasia Studio 9, Cantasia, Cantasia Studio, Cantasia 8, Cantasia Studio. Tá bom, eu passei aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Vamos ver se ele vai diminuir. Tá, Depois eu volto mexendo. Então, tá bom. Então, agora eu já posso salvar. Quando eu salvar aqui, ó, ele vai dizendo aqui, ó, você tem que ter um cartão, tá? Mas isso aqui você consegue, só consegue editar depois, tá? Ó, ele marcou que eu usei aquelas tags, ele mostra aqui outros vídeos concorrentes que, que eles têm, só que aqui é um vídeo em espanhol, Para mim, no meu caso, não... Então vamos salvar e ver o que dá, ó, 28.2. Como eles vídeos para o YouTube, eu queria botar o Zão, tá é, Studio, passo a passo. Um cantar de estúdio. Posso botar como? Deixa eu ver. Porque às vezes eu boto uma palavrinha mais aqui ultrapassa os 70, mas não, tá, não ultrapassou os 70 não. Vou botar um tracinho aqui. Deixa eu ver se vai mudar. 28.2, tá bom. Quando eu fizer, eu vou fazer outras, outras atividades aqui. Ó, deixa eu ver se ele já carregou. Ah, não carregou tudo ainda. Tá. Tá tudo certo. Não sei se você fazia isso aqui passando rápido. Mas então, ó. Eu, eu peguei contagem de tags 5 de 5. Isso aqui tudo cada ferramentinha. é ferramentinha. 2 de 5 volumes de tags. Provavelmente, será que eu peguei duas aqui? Pode ser que eu tenha colocado duas palavras na descrição. As palavras-chave estão todas aqui, botei link, botei link de, é, do meu site para fora. Facebook, Twitter, ou seja, ele quer, na verdade, que você é, indique né, referências. Vale a pena referenciar? Esses links. Vou fazer isso aqui. Estou é, testando isso também, vamos ver se ele vai site do Camtasia, Ó, Camtasia download free trial, vamos colocar aqui para fortalecer, site para download, tá que aí você já bota tudo organizadinho, tá gente, pulando parágrafo, bota o íconezinho aqui para ajudar a organizar visualmente, aqui vermelhinha é tudo que de palavra-chave que ele encontrou eu poderia ter encontrado mais porque as palavras-chave tem palavras que eu coloquei de eu botei, botei, botei Cantasia, e 8. 28.2 agora você dá uma explorada aqui também na ferramenta ela tem informações muito interessantes aqui por exemplo ela não está aparecendo mas ela tem uma pesquisa que ela fala sobre essas essa palavra-chave quantas buscas tem no mundo é, em, proporcionalmente em que parte do mundo está sendo buscada qual é o peso dessa palavra a autoridade desse, dessa palavra-chave tem muita coisa legal assim que você tem que explorar quando você você paga muita coisa aqui já é atualizada aqui a tag de alto volume classificadas não está aparecendo nenhuma qual seria a tag de alto volume quando você faz isso, se você clicar duas vezes aqui, ó, deixa eu ver se ele vai aparecer, ele vai mostrar qual, qual é a, a importância dessa palavra. Só que tem que ver se foi, ó. Tá vendo aqui, volume de pesquisa 65, aqui é baixo, aqui é altíssimo. Né? Placar de competição, ou seja, tem mais pesquisa do que gente, se tivesse ao contrário, era pior, ou seja, pala... a palavra-chave fraca para muita gente pesquisando, ou seja, poderia ser explorado. Aqui é o volume de pesquisa, Olha, seria ruim para ser explorado aqui de pesquisa está maior tá vendo aparece um gráfico aqui de como é que estão as últimas é, como se fosse um trends, né a tendência então você clicando então tem muita coisa para explorar nesse aplicativo aqui nesse nessa extensão isso aqui gente é coisa que o pessoal só ensina em curso tá e tem curso que eu já paguei que a pessoa ensinava isso então assim se você tem interesse de aprender você tem que estar sempre pesquisando coisa nova tá, isso aqui é uma informação valiosíssima tá então como eu aprendo muita coisa eu vou compartilhando com vocês então é, acompanhe os vídeos sempre tem uma eu sempre boto alguma coisinha a mais para vocês poderem é, tá aprendendo aí coisa que, que eu gastei uma grana para aprender entendeu eu fiz um investimento alto de tempo de financeiro e intelectual está ali pesquisando se eu estou pegando tudo, passando mastigado para vocês aqui é porque realmente eu tenho vontade de ajudar vocês e às vezes você assiste vídeo, vídeo, muito vídeo dos grandes gurus né e esses vídeos na verdade tu fica ali às vezes meia hora vendo um vídeo o cara botando um monte de, de gatilho mental em cima de você e na verdade ele não entrega nada tá vendo aqui a competição é maior do que, a, o, que o interesse tá entendendo o que eu estava falando? Então, assim, você tem mais gente disputando espaço do que o de pesquisa em si. Então, isso aqui não é interessante não. Vamos tirar porque... Ó, o volume de pesquisa é zero. E tem uma competição maior do que a pesquisa. Então, vamos tirar isso aqui também. Vídeos, como editar. Processamento concluído, publicar. Então, agora vem outra parte. Você vai... Aqui, ó... Você vai propagar, tá? Isso aqui não vou fazer aqui não, eu, eu aconselho fortemente que você faça isso. Tá? Primeiro confere o vídeo antes de propagar, ver se está tudo certinho. Deixa eu voltar aqui, ó. voltar para a edição. Mas isso aqui é algo que ajuda muito, tá? Web 2.0, você vai postar no blog, você vai postar no Twitter, você vai propagar seu vídeo. Quanto mais propagar, maior a chance, se você já tiver a rede construída, se não tiver, vai construindo. E quando você, assim que lançar um vídeo, mais pessoas vejam e quando as pessoas veem... Nas primeiras 48 horas, a chance do seu vídeo dar um crescimento rápido é maior. Entendeu? Então, vamos ver aqui, ó, vídeos. Ah, olha só que interessante. De 28, ele foi para 46. Por quê? Porque entraram outros elementos, que foi o próprio vídeo, a Thumbnail publicou. E aqui aparece uma lista, depois, para você ver, ó. o que ele vai indicando que você não fez, você podia fazer. É botar na tela final, botar um cartão, compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook com menos uma curtida, é, responder um comentário, isso aí, gente, é coisa que você vai fazer, aí, pô, eu já não acho que você já tem que depois que o vídeo ficou pronto, aí você vai no Face, você vai no Twitter, você vai em outros lugares e vai propagando ele, se puder dar um like, se puder dar... É, e, e colocando é melhor. Aqui é uma coisa que ajuda também, isso aqui ninguém me ensinou, aprendi sozinho, tá, os cards. Os cards são os vídeos, são as indicações, chamadas que aparecem é durante o... durante o vídeo então você vem aqui, ó adiciona um card você pode indicar um vídeo, uma playlist pode indicar um outro canal ó, vou indicar esse outro vídeo aqui do Cantata, que é mais completo olha essa cara, que delícia aqui, ó <risos> tá, esse aqui já foi vou voltar para o YouTube ainda bem que tem a thumbnail e o card já foi em tela final a tela final é o quê? quando você vai termina o vídeo ele pode... Terminar aí para indicar outra pessoa. Ou você pode criar ferramentas para reter a pessoa no seu canal. Então, como é que eu faço isso? Você vai criar aqui, ó. E aqui indicar outro vídeo. Qual outro vídeo? O outro cantátil é mais completo. Aí eu arrasto para cá. Eu vou criar mais um aqui, de uma playlist que eu sempre coloco, que é o curso grátis, inclusive, se você não fez, vai vale a primeira aula do curso grátis. A segunda aula está para sair já, já está pronto, só tem que editar. Entendeu? Pode botar até quatro elementos aqui. Salvou. Às vezes ele demora para dar refresh, 46. Então, vou voltar para o canal. Quando você vê um, um desse aí em 70, normalmente já está, o cara fez tudo o que podia fazer. Mas às vezes, você, depois que você fez e lançou o vídeo, o vídeo bateu um milhão de visualizações, aí eu já vi, acho que o máximo que eu já vi foi de 90, um vídeo que, um vídeo que era um vídeo muito visualizado, ou seja, a pessoa preparou, fez tudo. Então tá aqui o vídeo, cadê a thumbnail? Se você não tá conseguindo botar a miniatura, né, botar a thumbnail no seu canal, é que seu canal não foi validado ainda, então tem que dar o número de telefone, tem, uma, tem aqui normalmente ali, ó tem uma interrogaçãozinha do lado, é, validar a sua conta uh, do seu canal. Pronto. Será que vai... Ah, agora ficou verdinho, tava amarelo. 51, tá vendo? Thumbnail aí já valeu cinco pontos, 5 pontos. 5.2 pontos, sei lá. não vi Ó. Então agora, cinco palavras -chave contagem, 5 palavras-chave na contagem, 2.5, mas tá tudo aqui. Tags classificar Ah, aqui, ó. Como empreender online. para classificar a minha, mas tá ótimo, classificou. Deixa eu só fazer um teste. Como editar vídeos no YouTube. Vídeos... Como editar. Você vai classificar. Você pode clicar aqui depois que você já fez. Como editar. E tem uma coisa legal. Quando você clica aqui, ó, ele tira... Quer ver se eu clicar... Não, não, vou mexer ali não. Se você quiser aqui botar acento, você pode testar. Então é isso, gente. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. ativa o sininho para receber sempre que eu postar um vídeo. Estou postando um vídeo praticamente é, um dia sim, um dia não. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. É muito bom deixar um comentário para me falar o que, que você está gostando do canal, o que, que eu posso melhorar, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.